Ciao, come stai? Come state? Hoje, finalmente, é uma jornada maravilhosa, porque hoje faremos uma lezione di italiano com música. Porque te piace tanto a música? Você sabia que você tem a possibilidade de escolher a música que nós vamos estudar aqui? Inclusive, essa música foi escolhida lá nos stories do Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, Itália Rona Paula. E tem essa possibilidade de escolher a sua música preferida, o seu cantor preferido, para poder estudar aqui no, no youtube gratuitamente muito bem porque que eu tenho certeza que é interessante estudar com música porque além de música ser algo muito prazeroso todo mundo ama música né então, com o fato de a gente gostar muito de música e de a gente ouvir muitas vezes a música e, e repetir aquela informação que a gente teve numa aula, numa análise de uma letra de música, como vai acontecer nessa aula aqui hoje, a gente tem ali a possibilidade de memorizar estruturas, novas palavras e tudo mais. Inclusive, na música de hoje, nós veremos muitos adjetivos em italiano. Então, vamos analisar essa música e entender a forma dos adjetivos, os gêneros, os, o plural, enfim. Viva la libertà! Viva a liberdade! E se você ainda não conhece o Giovanotti, vi presento Lorenzo Cherubini, Giovanotti. E la canzone di oggi è abbastanza allegra, olha só, foco nos, nos adjetivos, vamos aí ao nosso primeiro adjetivo Allegra, alegro, no italiano é diferente aí do português, enquanto no português é alegre, serve para os dois gêneros Masculino ou feminino, no italiano, se estamos falando de algo no feminino como La canzone. Então, é alegra. Se estamos falando de algo no masculino, o ragazzo é alegro. Então, alegra é alegro. Esse é o nosso primeiro adjetivo aí. Uma maneira de associar facilmente a língua italiana ao que você já conhece, ao seu código aí, que é a língua portuguesa, é, por exemplo, se lembrar que quando no português nós temos palavras que terminam com dadi, é, no italiano, vai terminar com tá, por exemplo, liberdade, libertar, preste atenção aí nas pronúncias e se você puder, repita comigo, preciosa e frágile, preciosa, a pronúncia do Z também é explosivinha, preciosa e frágile, o G explosivo, quando nós temos no português Aqueles adjetivos que terminam com L, né? No italiano, vai terminar com l, Vai terminar com uma vogal. Inclusive, no italiano é muito comum que as palavras terminem com vogal. Nós temos frágile, instabile. É frágil, instável, instabile e precária. Instável e precária. Essa, esse adjetivo precário, precária, é muito usado, inclusive, em, no âmbito de trabalho profissional, de sonotante, lavoratori precari, que são, por exemplo, e lavoratori precari, são os trabalhadores que às vezes não têm contrato, que trabalham em condições não muito seguras, né? Então, aqui se usa muito esse termo de lavoro precário, lavoratori, no caso, trabalhadores precari, e por aí vai. Aqui está falando de algo, e a gente entende que é no feminino, porque ó é preciosa, é precária, Vamos entender de quem que o Giovanotti está falando aqui nessa música. Ó. Chiara e magnética. Clara e magnética. Atenção ali ao CH que tem som de Ki. E magnética. O GN tem esse som do nosso NH. A escrita é igual a, a escrita do português, né? Mas o som é diferente. Memorize aí. O GN é o nosso NH. Então, aqui é magnética. como elária, Leve como o ar. Sempre moderna, anche quando é fora de moda. Sempre moderna, mesmo quando, anche quando é fora de moda. Está fora de moda. Olha aqui, no italiano há muitos casos em que o verbo essere, que seria o nosso ser, é utilizado. Quando nós utilizamos o estar no português, sempre belíssima camina per la estrada. Sempre linda, belíssima. Caminha pela estrada, pela rua. Al horizonte, dietro la fronte. Aqui eu entendo que caminha pelo horizonte, al horizonte, dietro la fronte. Eu entendi isso daqui, esse dietro la fronte, como pela cabeça. Que caminha pelo horizonte, pe pela estrada e também pela nossa cabeça. Por quê? Dietro significa atrás. E fronte significa testa. O que, que tem por trás da, da testa? A minha aí pelo nosso, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções. Al horizonte, dietro, la fronte. Não confunda dietro com dentro. Dentro, que é dentro. E dietro, que é atrás. Dietro. Repita em voz alta. Dietro. Isso, atrás. Sul palcoscenico e dietro, le quinte. Em cima do palco. E dietro le quinte, o che era dietro? Isso, dietro le quinte è espressione che si usa per dire nos bastidores, ok? Dietro le quinte. Allenami, mi treini, allenarsi significa treinar, inclusive na in academia, o treino è allenamento. Insegnami a vivere con te, mi insini a viver con você. Adesso abbiamo il ritornello. Viva la libertà, viva la libertà, viva a liberdade, viva a liberdade. Quem aí, como eu, também ama a liberdade. Quem, como eu, ama a liberdade. Para mim, a liberdade é uma grande coisa, é davvero grande. Ecco perché questa canção é um messaggio trasmette é um messaggio é um muito, muito positiva e importante, segundo me. Allora, aqui, quando ele falou sobre tudo isso, de quem ele estava falando? Que é preziosa, fragile, instável, precária, chiara, magnética, leggera como l'aria, moderna, anche quando fuori, é fora de moda, belíssima, caminha ao horizonte, dietro la fronte, pela strada, sul palcoscenico, dietro le quinte. Quem é? De quem fala? Della libertà, então ele está falando aí da liberdade. A liberdade para ele é tudo isso. Olha quantas qualidades! Tem uma outra música italiana também que fala assim: um monte daquela, daquele ser. E você lembra da música Vivo per lei? Vivo per lei, da quando sai a prima volta da encontrada. Não ali, depois ele diz. É, que se chama música, não está falando de uma mulher, não está parlando de uma dona, mas de música não? que lui vive per lei. Em questo caso, nessa música aqui, ele fala de quem? Da liberdade. Parola mágica, metila em prática. Palavra mágica, coloque-a em prática. Verbo, mettere, colocar. Então, coloque-a em prática. Sente que bela é. Sinta como ela é linda. Quanto é difícil. Como é difícil. E não se ferma mais. E não para nunca. Não se riposa mais. Não descansa nunca. Todos esses verbos aqui, ó, fermar-se, alenar-se, riposar se precisa do pronome. Você precisa indicar sobre quem você está falando. Como está falando dela, da liberdade, terceira pessoa seria o si. Não se ferma, não se riposa. E por aí vai. A mille mas sempre é giovane, tem mil rugas, mas é sempre jovem. Olha a pronúncia do giovane, não é giovane. Não, não confunda com o nome Giovanni com dois N's e final i. giovane, giovane, sílaba forte ali no O. Repita aí: Giovane. É sempre jovem, a cicatriz qua ferite aperte lá Tem cicatrizes, plural, cicatrice. La libertà, a cicatrice. Qua ferite aperte lá Tem cicatrizes aqui, feridas abertas, ali. Olha aqui o plural, cicatrice, ferite. Se fosse uma cicatriz, seria cicatrice. E se fosse uma ferida, seria ferita. O plural de palavras que terminam com E, independente de serem masculinas ou femininas, terminará com I, quando você leva ao plural, como no caso de cicatriz. plural, cicatriz vai terminar com I. E o plural de palavras é, femininas que terminam com A, tipo ferita, aperta, então, uh, quando você levar ao plural, vai terminar com E. Terminou com A, é feminino? o plural termina com E. Mas se te toca, lei te guarirá. Mas se ela toca você, se te toca, ela te curará. Verbo guarire, guarire é curar. A labra mórbida, braccia fortíssima, tem lábios macios. Falso amigo, esse mórbido, mórbida. Significa macio, macia. No caso, aqui está tudo, tudo no plural. E você, se você me segue, já deve saber por que, porque que eu falo sempre sobre isso, né? Muitas partes do corpo, essa é uma exceção do plural, quando são, estão no singular, muitas são masculinas. E aí, quando vão ao plural, terminam com A, como se se transformassem em femininas. Por exemplo, um braccio masculino, mas do no due bracha, é, ilabro, il ilabro, masculino, le labra, feminino, plural virou feminino. A labra mórbida tem lábios macios, bracha fortissime, braços fortíssimos, e se você notar, não é porque parece que a palavra labra e bracha esteja no singular, não estão no singular, elas estão no plural, então... O adjetivo concorda com aquela palavra, ou seja, com a palavra no plural feminino. Então, por isso que é mórbide e fortissime. Lembra que eu comentei? Se a palavra for feminina e terminar com A, quando vai ao plural, vai terminar com E. É isso aí. Isso daí vai ficar super natural com o passar do tempo, tá? E se te abraça, te liberará. E se te abraça, te liberará. Eu te defenderò, madre dolcíssima. Eu te defenderei, mãe docíssima, queridíssima, exigentíssima, fantasmagórica. Exigentíssima, fantasmagórica. Olha aí, a palavra é a mesma, muda em pronúncia. Atlética, magnética, atlética, magnética, volátil e poética. Volátil, lembra do quando termina com L no. No português, no italiano, vai terminar com le, ó, oh, volátil, volátil é. E poética, poética, le donne e gli homini, gli esseri umani, as mulheres e os homens, os seres humanos, piante selvatiche e tutti gli animali, plantas selvagens e todos os animais, espíritos liberi, ovunque siate voi, espíritos livres. Onde quer que vocês estejam, ovunque, siate, voi. Ovunque, siate, voi. Fatevi, vive. Manifestatevi. Esse fatevi, vive. Significa, dê um alô. Literalmente, é mostre que vocês estão vivos. Quando alguém diz no dia a dia, ah, é da táculo, não se fa vivo. Significa que, que não dá as caras, que não dá notícias. Então, fatevi, vive. É dê um alô ok? Manifestatevi, si manifestai, spiriti liberi, fatevi vivi, manifestatevi e por fim diz, la voglio qui per me, eu a quero aqui para mim e se si refere si a chi? alla libertà, voglio la libertà qui per me, la voglio qui per me eu a quero aqui para mim, la voglio qui per te, eu a quero aqui para você La voglio anche chi non la vuole per se. Eu a quero até mesmo para quem não a quer, para si. Tempi difficili, a volte tragici. Tempos difíceis, às vezes trágicos. Todo plural masculino. ó Tempi difficili, a volte tragici. Bisogna creder e non arrender-se. Precisa, é necessário. Não? Esse bisogna, em pessoal, e ele significa isso: é necessário acreditar e não arrender-se e não se render. Arrender-se é um outro verbo que precisa ali do pronome, precisa indicar que se arrende. O verbo é arrender-se: tipo, eu não me arrendo, eu não me rendo, eu não me arrendo. Mas agora eu tenho uma missão pra você. A sua missão é escrever aqui nos comentários os adjetivos que você encontrou aqui nesse vídeo. E me mostra que você entendeu bem o conceito colocando os adjetivos no singular e no plural. Topa? Eu espero aqui o seu comentário com isso. Vou responder todo mundo. E não se esqueça de deixar o seu gostei. De ir lá no Instagram Pedir alguma música, se quiser pedir aqui também não tem problema, mas me siga lá também, que tem conteúdo novo todos os dias e se inscreva. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Um bacione, te vediamo na próxima semana. Tchau!